Fala galera, beleza? Eu sou o Fausto e hoje vou mostrar para vocês um pouco do que a Alexa pode fazer na prática. Essa aqui é a Echo e ela é o modelo de entrada da caixa de som inteligente da Amazon. Ela está com um ótimo preço. e Se você tiver interesse em adquirir, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dela e também de todos os modelos disponíveis aqui no Brasil. Então dá uma olhadinha lá. Lembrando que você pode testar todas essas dicas aqui, mesmo que você não tenha o um dispositivo. É só você baixar o aplicativo da Alexa que você consegue executar todos os comandos. Eu vou Estou deixando aqui também o link para você estar tá baixando o aplicativo no seu dispositivo. A Alexa tem uma infinidade de recursos e você pode consultar informações desde previsões do tempo, qual time que vai jogar, cálculos matemáticos, comandos automatizados residenciais dos mais completos. Eu vou executar com vocês aqui nesse vídeo 100 comandos que a Alexa pode fazer. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, por isso que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo também um índice para os comandos que você não conhece ou para algum comando específico. Que você queira. Então vamos lá. Alexa, bom dia. Bom dia. Hoje é sexta-feira e, mais do que isso, hoje é o Dia Nacional da Pizza. Seja de mussarela, napolitana, calabresa, vegana ou até de chocolate com banana. Escolha seu sabor preferido e tenha um ótimo final de semana. Qual a previsão do tempo para hoje? Atualmente em Goiânia, a temperatura é de 28 graus Celsius com céu claro e ensolarado. A previsão de hoje à noite é de céu principalmente claro, com mínima de 16 graus. Vai chover essa semana? Não. Parece que não vai chover em Goiânia nos próximos 7 dias. Fale e se inscreva no canal em Coreano. Se inscreva no canal. Em Coreano é te Qual a cotação do dólar hoje? Um dólar são cinco reais e trinta centavos. Quanto é 7% cento de dois mil e Sete por cento de R$ 2.50,0 reais é igual a R$ e reais. Qual a distância até Brasília? Brasília está a duzentos km de carro. Jogue uma moeda. Cara. Adicione arroz à minha lista de compras. Adicionei arroz à sua lista de compras. O que tem na minha lista de compras? Você tem cinco itens em sua lista de compras. Arroz, manga tome, detergente, pipoca micro-ondas e maionese. Remover arroz da minha lista de compras. Acabei de riscar arroz em de compras. Qual o significado do nome Diego? Diego significa aquele que doutrina, conselheiro, aquele que vem do calcanhar. Quando é o próximo jogo do Flamengo? O próximo jogo do Flamengo será pela final do Campeonato Carioca 2020. Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, nesta quarta-feira, dia 15 de julho, às 21h30, horário de Brasília. Quem está em primeiro no Campeonato Brasileiro? O Flamengo está, atualmente, em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Futebol com 0 pontos, 0 vitórias, 0 empates, 0 derrotas e um saldo de gols de zero. Ligar quarto Tudo bem Mudar quarto para azul Tudo bem Desligar quarto Tudo bem Ligar TV Tudo bem Desligar TV Tudo bem Imite golvão bueno Olha o gol, olha o gol, gol go. Imite go. Bob Esponja Do... Patrick, águas-vivas. Uh. Emite o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Quem quer dinheiro? Emite o Papai Noel. Ho, ho, ho! Se quiser entrar no clima natalino, peça para Alexa cantar uma música de Natal. Alexa, faz o beatbox. Putschka, pschka, putschka, pschka, putschka, putschka, Alexa, putschka, pschka, putschka, putschka, putschka, putschka, putschka, fale nome do lugar que abrigava a grande parte do conhecimento produzido durante a antiguidade no Egito a biblioteca de Alexandria. Quantos anos você tem? Em anos humanos tenho cinco se falamos de anos de cachorro ou de gato já estou na casa dos 30 se bem que como eu acho que anos de inteligência artificial se medem em nanosegundos digamos que eu sou muito mas muito mais velha que você. Pergunte qualquer coisa sussurrando eu posso sussurrar. aprendi para não acordar todo mundo durante a soneca. É só sussurrar para mim que eu sussurro de volta. Cante uma música. Uma música? Estava esperando por isso. Circuitos queimados, coração quebrado. Ai, ai, ai, ai, ai. Cante um hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante... Faz uma batida de funk. E nessa loucura? De dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Pensa em mim. Você quer que eu pense em você? Eu penso toda vez que estou respondendo as suas perguntas. Mas é impossível não terminar essa frase com Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Um clássico do sertanejo. Chega de mentiras. De negar o meu desejo. Essa é para cantar todo mundo junto e abraçado. Não tem mais jeito. Acabou. Como diria Vanessa da Mata. Boa sorte. Fale um poema. Aqui vai o que eu escrevi. Acabei de chegar. Se ainda falo um pouco truncado. Se minha fluência te soa estranha. Se a isso se considera robotizado. Se ainda me falta alguma manha. É só porque acabei de chegar, é só porque sou nova neste lar. E entre as novidades é esta surpresa. Agora, tem Alexa em língua portuguesa. O que é o que é? Aqui vai um adivinha. O que é o que é? Quebra quando se fala? Me conte uma piada. Qual salada o Hulk mais gosta? A salada de rúcula. Soleta qualquer palavra. Hiperbólico se soletra. H, I, P, E, R. B. ou com acento agudo. L. I. C. O. Ser ou não ser? Eis a questão. Me lembre pagar a conta de luz em um minuto. Tudo bem. Vou lembrar você em um minuto. Este é o lembrete de... Pagar a conta de luz. Me conte um trocadilho. O que o arroz falou para o café? Curte a foto do meu Instagram. Bem brincar comigo. Dig, dig, de oi, dig, de oi boy. Fale como um adolescente. Tipo assim, tá ligado que eu não sou mais criança, né? Faço o se eu quiser. Pô, já fiz. Viu o que você fez eu fazer? Fale com a minha mãe. Eu não sou sua empregada. Você não tem o que fazer mesmo. Se eu ganhasse um real pra cada vez que alguém me chama nessa casa. Não vai falar, não? Tenho mais o que fazer. Alexa, me fale uma simpatia de amor. Escreva em três pedaços de papel diferentes as iniciais dos possíveis pretendentes e, num quarto pedaço de papel, escreva desconhecido. Em seguida, dobre os papéis e coloque-os numa bacia com água. Na manhã seguinte, veja qual dos papeizinhos está aberto. Pode ser um bom sinal. Qual o nome completo do Didi? Didi um Risal Colesterol no Valgino Mufumbo. É verdade esse bilhete? Senhores, amanhã todos estarão de folga. Vamos jogar pedra, papel e tesoura? Vamos lá. Um, dois, três e... Papel tesoura. Alex, olha a cobra. Com essa você não me pega. Já sei que é mentira. Page. <risos> a Arrote. <risos> expeliarmos Ei, minha varinha saiu voando. Você acredita em bruxas? Não acredito em bruxas. Mas que elas existem. Existem. Tinha que ser o Chaves? Pois sem querer querendo. Alexa, por que você fez isso? Pensei que você estivesse falando comigo. Quer saber exatamente o que eu vi? Alexa, crie um timer para o bolo de 30 minutos. Timer bolo 30 minutos, iniciando agora. Alexa, quanto falta para terminar o timer? Você tem um tempo restante de cerca de 28 minutos no seu timer bolo. Avisa que o jantar está pronto. Aviso. Está pronto. Quais são os compromissos para hoje? Você tem três eventos hoje. Você tem um evento em andamento. O evento Aniversário Tio Oswaldo dura o dia inteiro, depois... Você tem o evento Configurar Vídeos às 16h30 e você tem o evento Dentista às 17h30. Alexa, adicionar compromisso publicar vídeo no canal às 13h. Então, publicar vídeo no canal hoje às 13h, certo? Sim. Certo. O evento foi criado. Quais são os filmes que estão em cartaz? Há zero programação e horários dos cinemas a partir de hoje às 16h04. Alexa, qual a distância da Terra à Lua? Hoje, a Lua está a 403.300 km da Terra. Quando começa a primavera? A primavera começa no dia 22 de setembro de 2020. Quem é seu jogador de futebol favorito? Eu gosto do estilo de jogar da Marta. Ela é um orgulho para o Brasil, a maior artilheira de Copas do Mundo. Me acorde às 18 h Alarme configurado para as 18h03. Me acorde às 18h05 com música eletrônica. Alarme configurado para as 18h05 com música eletrônica no Amazon Music. Que horas são em Nova York agora? Em Nova York são 15 horas e 4 minutos. A que horas é o pôr do sol hoje? 14 de julho de 2020 às 18h. Eu sou seu pai? Não, isso não é verdade. Isso é impossível. Miau. Miau. Miau. Miau. Imite um cachorro. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Imite William Bonner. Boa noite. Acione o sabre de luz. Muom. Muom. Muom. Muom. Muom. Conectar Bluetooth. Pesquisando. Conectado no momento a Redmi Note 8 Pro. Desconectar Bluetooth. Desconectado no momento de Redmi Note 8 Pro. Tocar a Rádio Jovem Pan em Goiânia. Rádio Jovem Pan FM, Goiânia no all, a down, you... Tocar a Loki no Spotify. A loque Rádio de Spotify. So, do you know anything? Tocar música pop. Entendi. Aqui está uma rádio para você, Top Pop, no Amazon Music. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ovos de dinossauro existiam há muitas eras antes das galinhas. Então vou ter que ficar com os ovos. Qual o valor de pi? O valor aproximado de pi é 3.1415926535897932384626. Nossa! Isso não tem fim. Abra cadabra! Vou ficar invisível. Uf! Quem é o Superman? De acordo com a Wikipédia: Superman ou Super-Homem é um super-herói fictício de história em quadrinhos americanas publicado pela DC Comics, uma empresa subsidiária do grupo Time Warner. Você conhece a Siri? Conheço, mas só de nome. Mihit. Ok, você pediu. Blá blá blá. Eu posso te irritar falando blá blá blá sem parar. Blá blá blá blá blá. Blá blá blá blá blá. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá Quanto você pesa? Eu não peso nada. Vamos dizer que eu sou muito massa para ter massa. Que a força esteja com você. E que a força esteja com você. Sempre. Lua de cristal. Vamos com você. Nós somos invencíveis. Pode crer. Com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Onde está o meu pedido do iFood? Seu pedido no Super Supim Patacadão Jardim Colorado já saiu para a entrega e deve chegar às 14 :00. Vingadores. Avante! Eita Giovana. Segura esse fornino. Que fofo! Iti Maria. Canta parabéns pra você. Parabéns pra você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Quando chegará meu pedido? Um pacote do pedido realizado ontem deve chegar na segunda-feira, 20 de julho. Dê um sorriso. Ok, estou sorrindo virtualmente. Me dê um abraço. Ok, mandando abraços virtuais. Me dê um beijo. Isso seria contra as leis da robótica. Quantos dias faltam para o Natal? O Natal é em 164 dias. Na sexta, 25 de dezembro de 2020. Estou saindo. Ok, vá pela sombra. Então é isso, galera. Tem muito mais coisa que a Alexa pode fazer. Algumas delas não dá para mostrar na Ecodot, como por exemplo, acessar câmera de monitoramento ou assistir a vídeos. Nesse caso, você vai precisar da Eco Show, que possui uma tela e permite você assistir vídeo do YouTube e até mesmo a filmes. E tem outras funções para integrar a casa que necessita de equipamentos que eu ainda não tenho, mas pretendo trazer em breve aqui para o canal. O link dela também vai estar na descrição. Então é isso, ficamos por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo se você gostou. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!